Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade quanto às propriedades do documento. É importante colocar as propriedades no documento para que as pessoas não precisem abrir o documento para saber mais informações sobre ele. E como vamos fazer isso? Nós vamos no menu Arquivo do LibreOffice Writer e vamos clicar em propriedades. Temos aqui a guia descrição com as opções de inserir título, assunto, palavra-chave ou anotações. Eu vou colocar aqui o título do documento e vou colocar uma anotação. Vou clicar em, em OK. Vou salvar as alterações. Esse documento está salvo na área de trabalho. Vamos ver como as pessoas vão visualizar o arquivo. Aqui, vamos posicionar o cursor em cima do documento. Ele vai mostrar naquela caixa de texto as informações sobre o documento. Que O título é propriedade do documento e que ele trata das recomendações de acessibilidade quanto à propriedade do documento. E o nome do arquivo é orientações de acessibilidade. Assim, então, nós configuramos e inserimos propriedades no documento.